Fala galera, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo no canal novamente para mais um vídeo. Galera, chegou aqui pra mim ó, mais um pacote, mais um item pra me colocar é, no meu Lecheva, no meu cherry né? Que eu tô numa sequência, desde que comecei que eu comprei ele, eu tô na sequência de fazer os vídeos aqui com ele. Começou a dar problema de peça em peça, de peça, e quebrando uma e consertando outra, e eu, acabando que eu os vídeos aí, só tá ele no canal e a galera aí curtindo muito, né? A dor de cabeça, o trabalhão que eu estou dando aqui. Eu resolvi ser mecânico do meu próprio carro, que eu cansei, né, galera? Eu que nem outro vídeo cansei de chegar em oficina, os caras falar mal, colocar preço muito alto de mão de obra. E agora cheguei, comprei esse item aqui por conta própria, porque vocês lembram que nos outros vídeos eu tava reclamando que tava fazendo um barulho que eu não identificava nunca nas portas então para amenizar para começar a amenizar eu comprei as borrachas ó novinha essa que é baixa interna por enquanto comprei de duas e galera dá muito like galera ajuda aí dando muito like se você dá like o YouTube reconhece estão gostando do vídeo e divulga o vídeo para mais pessoas divulga o canal para mais pessoas com isso aumenta a minha monetização aqui né e dá para me fazer a manutenção do carrinho ajudar na manutenção do carrinho que as peças entre aspas né muito caro nem né, muito barata mas é dinheiro né galera e tá aqui um joguinho desse de, de borracha aqui ó vou abrir para mostrar para vocês vou instalar lá no carro né este vídeo aqui é só mostrando a peça mostrando o produto veja galera e não esqueça, galera, seus comentários. Muito obrigado pelos comentários dos outros vídeos aí, pela força que vocês estão dando, as perguntas. A galera aí que tem do, que tem um xerri é desse modelo é meio do Face, ou também tem o QQ, né, e o, o Cielo, estão perguntando e na medida possível eu vou respondendo aí. E olha que vindo, ó, a borracha é original do carro, tá vendo? É uma borracha com aba. É o mesmo aqui, ó eu Comprei a original Pra não ter defeito Hum, tá um cheiro aqui muito forte, viu? Ó Essa aqui, galera É a borracha da coluna, tá? Depois eu, eu vou comprar A borracha da porta Que são duas, né? É uma interna e externa. a externa A interna É a borracha da coluna Que no caso é essa aqui E a externa é a borracha da porta que fica na porta é mais difícil de encontrar E já vai, galera, ó para quem ainda não foi inscrito no canal se inscreva aí gente se inscreva ativa o sininho aí e o YouTube tá com a nova modalidade uma nova não já é meio antigo acho já até tem um tempinho mas eu não, nunca cheguei a falar dela aqui não o vale mais do ladinho aí galera Ó, Se vocês quiserem me ajudar clica nesse vale mais aí compra um emoji joga um emoji aí 1,99 é, vocês escolhem aí centavos ajuda com o preço que vocês querem Ok? Pra eu continuar dando a manutenção aqui no meu carrinho. Tá aqui, ó. Borracha 3 metros cada uma. Eu acredito que não vai sobrar. Ah, ela é inteira, galera. Ah, não. São duas borrachas mesmo. São imensas. Eu acho que vai dar para as quatro portas, hein? Nossa, galera. Olha. Vou colocar aqui 1 um metro no meu braço, ó. 1 um metro no meu braço. Ó. 2 metros. Ó. Mais ou menos, né? e três eu acho que vai sobrar em se sobrar qualquer outra porta então o jogo aqui são as duas ó é uma duas né eu comprei para as duas portas mas também que são muito grandes tá se sobrar eu faço um e coloco na, na porta de trás também e eu vou fazer o outro vídeo instalando por isso que eu falei ativa o Sininho para vocês não perder a notificação dos próximos vídeos é deixa os comentários sugestões de vídeo faz perguntas tá Muitas coisas que eu tô fazendo aqui no carrinho meu, no meu lechebinha, é serve para outros carros também, tá? É, mudou o nicho, meio que sem querer aqui do canal, é, postando muito conteúdo do mesmo do carro, do, falando do carro, falando sobre mecânica, né? É, o engajamento do meu canal já tá voltando para esse lado, né? Por enquanto. Mas é isso aí, tô gostando demais, a galera tá interagindo, a galera do canal tá gostando, tá chegando mais gente... Cada vez mais estão se inscrevendo E galera, a metinha dos 10 mil estão aí, hein? Tá próximo, hein? Chegando os 10 mil, vou fazer um vídeo especial Tô pensando em fazer uma live especial Beleza? Vamos comemorar junto aí os 10 mil inscritos E é isso Mostrando aqui minhas borrachas do meu Lecheba Do cherry Face Que acabou de chegar E eu vou ficando por aqui, né? Vou dar uma descansada E depois, galera, eu vou instalar ela, ó Vou instalar, gravar, instalando e mostrar para vocês. Por enquanto, vou ficando por aqui nesse vídeo. E eu espero vocês até o próximo. Tchau! E não esqueça do like.